What's up, guys? Muitos de vocês pediram para eu fazer um vídeo 50 fatos sobre mim Então, vou fazer agora Eu tenho 27 anos Eu tenho 1.088 de altura Eu moro no Colorado Dos Estados Unidos É o estado mais legal de todos Eu não gosto de sorvete Eu tenho uma irmã mais velha Ela é 3 anos mais velha eu já morei em quatro países diferentes, eh, Estados Unidos, Espanha, uh, Taiwan e Brasil. Eu amo comida apimentada. Eu jogava futebol minha vida inteira, até tipo três anos atrás eu parei de jogar. Mas eu joguei no ensino médio, antes e depois. Joguei bem até. Eu sei como dirigir um carro manual. Não é todos os americanos que sabem fazer isso porque os carros aqui normalmente são automáticos Eu também jogava basquete, beisebol e golfe Eu prefiro jogar golfe, mas eu prefiro assistir ou futebol ou futebol americano Eu tenho um cachorrinho, um cachorro, se chama Kent Me formei em jornalismo Eu era um professor de inglês para crianças Eu gosto de fazer snowboard, mas não esquiar eu amo açaí. Eu tenho uma alergia a álcool, então é difícil para eu sair e beber só uma cerveja eu fico bem vermelho na cara. Minha comida preferida é comida mexicana, eu amo, eu adoro. Eu tenho uma noiva. A gente vai se casar no Brasil ano que vem. Meu seres preferido é Game of Thrones. É o melhor show de todos. Eu gosto de hip hop e country. É um estilo de música aqui nos Estados Unidos parecido com sertanejo. Eu dirijo um Toyota Camry. Me formei de Colorado State University. Meu feriado preferido é Thanksgiving, ação de graça. Eu prefiro Android do que iPhone. Eu tenho os dois e eu prefiro Android. Meu série preferida que já acabou é Breaking Bad. E Friends também. Meu filme preferido, na verdade é uma série de filmes, são os do Jason Bourne, são muito legais. Eu tenho um sobrinho, se chama Everett. Ele tem cinco meses de idade. Meu nome do meu é Alan, a l e n Eu assisto pelo menos uma hora de YouTube por dia, mas eu não assisto muito TV, então tá tudo bem. Eu faço academia, mas eu não gosto muito. Eu sou bagunceiro. Mas a Michelle não é, então dá certo na nossa casa. Dá nada! <risos> eu tenho uma gata, se chama Emma, na casa dos meus pais. Minha irmã deu o nome dela por causa do Friends, do bebê do Friends. Quando eu tinha 20 anos, eu fiz intercâmbio na em Barcelona. Uh, meu signo é Leão. Meu aniversário é no, no dia 12 de agosto. Eu nunca usei a aparelho fixo. Hmm já quebrei dois ossos uh, esse aqui, esse dedão e esse pé aqui eu dei meu primeiro beijo de verdade quando eu tinha 14 anos uh, esse eu não quero falar eu fui patinador de gelo quando eu era criança uh, eu nunca fui preso eu não gosto muito de doce minha comida preferida do Brasil é churrasco e açaí então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês aprenderam algo sobre mim. Um, eu estou pensando em fazer um novo series no canal, onde, onde eu vou provar e experimentar comidinhas ou bebidas dos partes diferentes do Brasil. A única coisa é eu quero que vocês me mandem as coisas, as comidas e as bebidas para eu experimentar. Então, eu estou pensando em abrir um um lugar onde vocês podem me enviar coisas. Se vocês têm interesse nessa ideia de me enviar coisas para experimentar, deixa embaixo nos comentários e, e eu vou colocar um, um endereço onde vocês podem me enviar coisas. Então é isso gente, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau!